Você com qual empresa ou o horário? Você escolhe. Você que manda, né? Eu só quero ouvir suas frases. Tá. <risos> Tocou? atendeu? Tudo bom, Edeliene? Aqui é o Thiago, da Veltrade. Eu te mandei um e-mail ontem, não sei se você conseguiu dar uma olhadinha, mas eu tinha um assunto muito importante para bater contigo. Oi, Thiago, é realmente, desculpa, eu não vi em seu e-mail. Então, eu notei que a tua empresa, atualmente, está fazendo importação e a gente percebeu que as empresas da sua região estão sofrendo muito, principalmente com a alta carga tributária do ICMS. Eu sei que isso deve comprometer bastante o fluxo de caixa, porque você tem um desembolso pesado e a gente tem desenvolvido algumas estratégias, tanto de redução de custo quanto de tratamento tributário com o objetivo de reduzir um pouquinho essa carga e te apresentar uma vantagem de uma economia que vai deixar o seu negócio com uma diferenciação elevada. Nossa, Thiago, interessante. Como que funciona? O que que é? Então, basicamente, a gente trabalha com um processo de tratamento tributário diferenciado, onde uma vez que eu consigo colocar a tua importação acontecendo por Santa Catarina, eu consigo reduzir em até 9% a tua carga tributária. Isso pareceria interessante para você? Muito. Se for real, interessante sim. Bacana. Então, deixa eu te explicar. Nosso próximo passo é você conversar agora com um dos nossos especialistas, do você de tem ideia, tá? Se você quiser, eu já poderia pegar alguns dados seus para já trazer para ti um estudo montado, mostrando exatamente qual é o potencial de economia. Importante a gente entender que essa economia ela sendo baseada num estudo, quando a gente for efetivamente executar, pode existir uma certa variação, mas de qualquer maneira menos de 9% de economia, eu não acredito que você, não acredito que a gente não consiga alcançar. Interessante, Thiago. Tem tenho interesse, sim. Quero então, eu vou mais. te fazer algumas perguntas só para entender o seu momento e já vou agendar no meu próximo passo. E eu vou te mandar um pequeno formulário que tem algumas informações que a gente precisa para a gente poder já trazer os contato. Se você tiver um tempinho, beleza. Se não, durante a própria ligação, o especialista vai levantar esses dados, já vai trazer para você uma expectativa de economia e a gente já define quando que a gente começa a trabalhar. Claro. Foi fez diferença? Não, você matou. Eu nunca fiz isso. Sério? E eu, eu como cliente, eu entraria nessa, porque assim, o que que eu não vejo, tá, eu tenho muito problema com o AIDA e com o Speed. É, foi o que você percebeu que eu fiz, né, atenção, interesse é, e o próximo passo. É o, que o que eu, eu falo passo. assim, na, no roleplay, todo roleplay que tem, eu falo, gente, eu tenho muita dificuldade, porque assim, eu quero ir o um técnico, eu teria que ficar mais rasa para é eu conseguir aí. mostrar o benefício. É e eu quero aprofundar, e se eu aprofundo, eu fico chata para o E ele fica inseguro, ele fica indeciso, e é ruim. Vou agora, agora, isso aqui, agora né? assim, eu acho que você tinha que, tipo, eu acho que o teu, o teu processo de venda, para ele explodir, você precisava do, da figura do... Eu acho que você vai ter que ter três pessoas no teu processo. Pode ser você no começo, mas você tem que conseguir acelerar o fluxo. Ter o um cara qualificando rápido e tomando decisão para descartar se o cara não tá no time. Sim, é. ah, fazer lista também toma tempo. Né? Ter um, um closer que na próxima reunião já vai encaminhar o fechamento e ter um cara operacional só para tipo operacionalizar, mas que ainda é venda, sabe? Formalização de contrato. Porque depois que o cara viu o benefício e tal, eu tem que ir pro próximo. Você não pode deixar na mão da mesma pessoa. Você tem que pegar um cara muito bom de fechamento. E de repente, se você conseguir usar algum... Eu sei que são vendas grandes. São vendas enterprise, de um ticket mais alto. Mas você tem que conseguir de alguma maneira acelerar o compromisso do cara principalmente porque não tem investimento, entendeu? É. Dá alguma coisa do tipo, cara, a gente tem uma limitação de empresas que a gente atende ou nesse lote que cabe até cinco. Não importa a real restrição, mas como você tá falando de algo que não tem investimento ao que é uma economia relevante, pra que é agressivo, que... Para não deixar o cara muito tempo refletindo, pensando. Aí você vai voltar para ele falando assim, cara, beleza, a gente vai ter um novo lote em agosto e eu volto a te procurar. Você tem que criar a urgência e a percepção de perda na outra ponta para ele acelerar, porque assim como é algo que não tem investimento ele não tem objeção. Uhum. Você tá falando de economista, tá falando de algo bom que, que não gasta nada. O é. que que você precisa quebrar? Você precisa quebrar essa não urgência dele, entendeu? Porque eu imagino que deve ter uma galera que pega e aí quando o cara vai ver para operacionalizar, ele deve ter muito trabalho interno. Não. Não. Quem faz é a gente? Mas ele não tem que separar documento. Então, por o que Porque ele me faz? Um contrato que eu mando pronto pra ele. E o que, que esses nomes não estão assinados? Não, não, não tem como não vender isso. Não não tem como vender Então, tem que tá estar faltando um gatilho de urgência e escassez é. nessa né, parada. Pode ser um número de empresas e falar assim: olha, a gente, por conta do nosso processo, por ser um investimento nosso, um investimento seu, a gente tem uma limitação de empresas que a gente atende por lote. Nesse isso próximo é lote. A parte é... do investimento é do cliente. Isso muda. Ele vai investir o quê? Ah, o não, dinheiro da na, importação. Na mudança. Não, não, o dinheiro da importação. É, por exemplo, ele vai importar, é ele que continua pagando. Só tá. que ele usa a estrutura da trade para ter o um benefício. Tá, e aí como é que ele monta o escritório lá? Ele não precisa, ele não precisa montar. Se a indústria, ele pode ter então, só a empresa inicial. É um... Por que, se que, é que, que esses novos não estão fechados? É isso que eu me entendo. Porque fica analisando, porque eu não vou direto com o dono. Eu vou com, por exemplo, um financeiro. Um tributário, aí eles têm que ter tributário, advogado. Então, doador, o, que eu, o que eu faria, é, aí entrando nas perguntas de qualificação, eu faria as perguntas técnicas, então me fala, hoje pode teu agente tributário, qual foi o teu volume? Oh, oh, oh. Me conta uma coisa. Você toma decisão sozinho ou a gente precisa envolver mais alguém? Porque seria importante que essa próxima pessoa estivesse na outra reunião. Deixa eu te falar, a gente está com uma procura muito grande, então a gente não está tendo capacidade de atender todo mundo, principalmente porque a gente preza muito pela excelência, pela qualidade, a gente sabe que é um assunto muito delicado e a gente tem uma limitação de empresas e a gente está nas últimas vagas. Então seria importante que você trouxesse essa outra pessoa para participar de contigo porque uma vez que seja de fato relevante, é eu consigo te incluir na próxima estrutura porque senão, tipo, invento o nome, projeto, estrutura, Sim. senão a minha próxima janela vai ser agosto. Eu entendi o clique. Aí eu vou te fazer uma pergunta que é minha insegurança. E aí o que você poderia fazer, que de repente aceleraria, é você incluir uma taxa de diagnóstico, uma taxa de serviço, pra fazer o cara pagar e ficar preso. Isso vai estar vai tá, vai tá linkado na minha pergunta. O meu concorrente não faz isso. Não importa. O meu concorrente ele faz isso. O então, concorrente você do... tá prospectando? Tá, prospecto. Você tá batendo poeira nos lixos? que você tá falando? Não. Vocês Porque nós falando temos pessoas sistemas de... diferentes. estamos falando com pessoas diferentes, isso não é um problema. Ah. O mercado tem é grande demais, tem oferta demais e não é um problema. Ah. Quando, quando você começar a bater e tiver essa você tira. Mas isso é que você pode fazer, você chega pro cara e fala o seguinte, cara, minha taxa de serviço custa 15 mil reais. Para eu fazer esse estudo de viabilidade, fazer a aplicação, a gente tem uns custos internos e tal. Vamos fazer o seguinte, se você fechar a até sexta-feira, eu tiro os 15 mil. Boa. Eu não tinha pensado Aí você chorou, você, você joga os 15, o cara não vai falar nada, você vai ver que você vai vender esse negócio sem assim, nem água né? Ah, o cara chorou, Foi o seguinte, você fecha até sexto, eu te dou por cinco A urgência virou bem, de deixa eu dizer tudo Sacada, olha a chave virando Você tem que criar um mecanismo de urgência, de escassez. É, é isso que tá faltando na tua ajuda E aí onde falta o meu conhecimento porque assim, como meu concorrente eu sei como ele vende eu já fui prospectada por um concorrente quando eu estava lá no mercado que trabalhava no outro ponto, eu era empreendedor. Eles não tem nada disso. Aí o meu medo, ah, mas eles vão prospectar assim mas mês, não, né? Eu não estou encontrando ele, estou falando com cliente. Para mim, o que você tem que fazer é rapidamente montar essa estrutura, nem que seja uma pessoa operacional, para você aumentar ainda mais o teu funil. Bota, Sim. Traz um estagiário para construir lista, você já vai pegando. Aí você vai pegando esse estagiário, mês que vem você bota ele para prospectar, no outro mês você já está com uma pessoa prospectando para você. Depois que você conseguir ter o Estagiário Closer, o que, o que eu focaria era fazer aliança e parceria. E atrás uhum. da Logo Max, e atrás de outras empresas que já tem um clientes lá dentro e oferecer para elas como benefício e talvez comissionando elas. Não, é, isso eu faço com a gente de carga, como aquele do Rio, uhum. é, eu, sou... é, eu tenho parceria com ele, mas o mesmo concorrente dele aqui em São Paulo eu tenho isso, se ele vende o meu produto eu pago para ele. Ele ganhou uma de E eu tenho essas duas frentes. Mas assim, primeiro bota pra rodar internamente, mas você tem que fechar essa frente das é. Tá faltando isso. É isso que eu tô enrolada. E aí essa demora é assim: é um mês. Então. Aí depois de um mês vão fazer uma outra reunião. Sabe o que vai acontecer? Mesmo que você aprende pro cara: cara, custa 15 o estudo e tal, ou setup, ou diagnóstico, ou whatever. Chegar pro cara e falar: velho, se você fechar até sexta eu tiro os 15. O que, que vai acontecer? Muita gente não vai te entregar na sexta, não vai te entregar na segunda, não vai te entregar na terça. Aí fala assim, poxa, por favor, tudo bem, eu vou manter pra você. Mas sempre criar essa sensação de perda. O ser humano, é ele lida muito mal com a perda. A gente, é, você se frustra mais ao perder o seu telefone do, que, ao, do que a felicidade que você tem de ganhar. Então quando você tem uma sensação de que você perdeu algo, cara, é terrível psicologicamente. O teu cérebro é um mecanismo de defesa, de sobrevivência. Então, quando você cria esse estímulo, ele vai se movimentar com um outro nível de urgência lá dentro e ele vai te responder mais rápido. Você tem que fechar esse problema. Não estou dizendo que essa vai ser a solução. Sim, sim, Mas você tem ser. que testar coisas semelhantes. Pode ser lote, pode ser últimas vagas, pode ser não consigo atender. Qual que é o problema de você falar? Não consigo atender. O problema disso é que você pode criar uma sensação de desorganização. Des Sim, então, até mesmo de incompetência, né? É, aí o é cara pode... É esse argumento tem que ser muito bem usado, uhum. sabe? Porque se você usar de maneira negativa, você não volta nessa venda. Uhum. Mas você, lembra que o teu objetivo é criar a percepção de perda e de urgência para fazer ele se movimentar de uma maneira diferente. Uhum. Agora, outro erro que você pode estar cometendo é que você pode estar prospectando a pessoa errada. Você tem que prospectar ver mais em cima porque o cara do financeiro ele não está tão preocupado. O homem tá lá. O que eu estou fazendo, eu vi que deu muito certo para levar para reunião, talvez não deu para o fechamento. No Apollo, eu uso muito o diretor, mas eu não falo com o diretor. É impossível falar com o diretor. É, mas isso é bom, porque ele manda para baixo, né? Porque aí você Ele manda para o cara do financeiro. E o cara do financeiro é que me procura. Tipo, hoje tem uma mensagem no meu celular, no outro. É, e Deliene, o Marcelo aqui, do não sei o que, pediu pra eu falar contigo, eu sou o braço direito dele aqui no Supply Chain, é, dá pra gente conversar? Aí eu falei, claro, qual é o melhor horário? Ah, dá pra você me ligar agora? É, tipo assim, não não, não posterga, é na hora. Vamos marcar a reunião? Vamos. Vamos fazer isso tudo? Vamos. É, Só que aí o voltar pro diretor é demorado. Então, bota essa urgência ou pensar em alguma coisa do que que é o que tá faltando dele pra virar a pro fechamento que olha se eu fechasse esses nove aí, Thiago, é... Então, esses nove, né, que já era. Se, se mudar o modelo, vai ser nos próximos. Não, sim, é, não, tô falando assim, se eu fechasse esses nove, mas... tudo bem, ele demora para operar, mas já encurtaria muito. Mas caso. você pode voltar nos nove com alguma alimentação. Cara, tô tendo uma procura muito grande, é, eu hum. preciso entender como é que tá aí a minha vivência, porque senão eu vou disponibilizar o teu projeto com uma outra empresa, uhum. criar essa percepção de perda no um cara, porque se cara, tudo aquilo que não, todo mundo, tá, você pensa assim, seguinte, teu cliente lá no japão todo mundo tem menos tempo do que eu gostaria, você concorda? Você tem menos tempo do que você precisa, se tem alguma coisa que você não está fazendo, você deveria fazer, o que, que nós somos? Procrastinadores de natureza, uhum. então tudo aquilo que eu não tenho, quando eu vou definir o que eu vou fazer, eu vou sempre começar do mais urgente pro menos urgente, uhum. se eu tenho algo que tem uma data definida e algo que não tem uma data definida, eu vou estar sempre olhando. Só que acontece, eu não tenho tempo suficiente para entregar o que está dentro da data. E o que não está dentro da data, tá fica para depois. E hoje, você está para depois. Eu não tinha pensado nisso. Para mim, eu só aceitava o fato de que ah, é uma coisa que tem que envolver muita gente dentro né? da empresa. Vai acontecer, isso aqui vai acontecer no tempo do teu cliente. E você consegue inverter esse jogo para ser no teu tempo, e não no tempo dele. Uhum. Vendas e assumir controle. É o lema de São Paulo. Sim. Eu conduzo, não sou conduzido. Sim. Teu cliente não sabe resolver o problema. Se ele soubesse, resolver sozinho, ele sabe de você. Sim. E é ótimo ele não saber resolver o problema. Porque você vai conduzir ele até o ponto que você quer. Valeu. Valeu, muito Valeu. <risos>